Olá, educadores, bem-vindos à unidade 4, Analisando Informações. Esse é o tema 20, Formas e Normas de Referência 1, tá? Nesse tema, a gente vai trabalhar com a citação direta e indireta, tá certo? A citação direta, ela pode ser a curta, com menos de três linhas e a longa, com mais de três linhas. E a indireta, que é a paráfrase, quando o aluno ele tem que pegar a informação, no lugar de copiar a informação e citá-la, né, da mesma forma que ele transcreve no texto, né? Que ele copia do autor, ele vai parafrasear. É o que eu mais recomendo, porque o aluno tem que pensar, tem que refletir, tem que filosofar, tem que resumir, tá? E falar com as palavras dele é bem interessante. Lembrando que alerta o seu aluno para não utilizarem é, sites de paráfrases, porque eles só trocam palavras, né? E trocar palavra não é paráfrase, em hipótese alguma. Isso é plágio, tá? É, tem uma atividade que eles vão desenvolver que eu vou falar sobre a, as normas da ABNT que nós temos, né? A norma de citação de referências, né? De citações e as normas de referências. A de citação, a resposta que, que eles vão ter que responder aí, né? A, a resposta que eles vão ter que anotar aí, seria a 105 e 20, que é a informação e documentação de citações, né? 105 e 20. A outra é a norma de referência, né, que é a própria referência bibliográfica, que é a NBR 6023. Uma NBR 10520 e a outra 6023. Então, eles podem preencher aí e vocês podem buscar né, online essas normas até para orientar. Se eu não me engano, eu deixei o um material com vocês, né, nos anexos de vocês, para vocês observarem a respeito disso. E aí eu vou falar sobre a BNT, né? qual a importância da BNT e para que serve a BNT. Então eu vou primeiro mostrar é, como é que funciona a BNT a partir de, é, dos elementos obrigatórios que compõem as normativas e referências. O que, é que eu quero trabalhar nesse capítulo e no próximo também que eu vou trabalhar, que é o 21, mas o 21 eu vou discutir depois com vocês. Eu quero trabalhar o seguinte, a conscientização que não tem que chegar na internet, pegar a informação, copiar e colar e pronto. Não. O aluno tem que entender que isso é plágio. Copiar e colar é plágio. E isso aí não pode existir. Ele tem que referenciar. Nem que seja figura. Eu peguei a figura ah, no site Educa Mais Brasil. Pronto. Fonte da figura. Fonte, dois pontos. Educa Mais Brasil. Né? Se puder fazer igual as normas da BNT, botar o nome do trabalho, tudo bonitinho, ok. Né? Se não puder, no início, a início, Educa Mais Brasil. Sempre citando a fonte. O objetivo é que eles desenvolvam essa consciência que pegar a informação de outras pessoas, pegar a ideia de outras pessoas, não é construir conhecimento, é crime, é plágio e isso é incorreto. Quando chega na faculdade, isso é uma problemática de, de um grau absurdo. Então a gente já tem que desenvolver essa crítica do aluno dentro da instituição de educação básica, que é o ensino fundamental, o ensino médio, e até mesmo a educação infantil, tá certo? A gente não se apropriar de nada indevido. A gente quando é pequeno, sabe, né? Papai mamãe, olha, não pega a canetinha do colega, se pegar, emprestada, devolva, que não é seu. Então a mesma coisa é desenvolver, olha, não pega a informação de um autor. Se você pegar, dê crédito a ele, tá certo? Então, trabalhar nessa, nessa normativa, a gente não ter aqueles alunos que faz um slide enorme, com tudo copiado do Wikipédia, de algum site fica lendo, lendo, lendo e no final você pergunta assim, e sobre isso aí, você entendeu o quê E ele fica ali parado, tá? A gente tem que começar a trabalhar dessa forma, para que eles tenham autonomia, é claro, não fica dependendo somente do professor, mas que eles também possam é, desenvolver o trabalho com consciência crítica, né com criticidade, com, com perspectiva, perspicácia, né? inteligência é, é, de, de trabalho, né? inteligência em grupo, e não somente copiar e colar, porque isso não gera conhecimento nenhum. Tá? Fica aquela coisa tipo papagaio, só repetindo. A gente se encontra, então, no nosso tema de número 21, tá? que é o mesmo título, Formas e Novas de Referências, onde nós vamos trabalhar sobre ABNT. Até mais!